Fala galera! Beleza? Aqui é o Henrique Card. Seja muito bem-vindo ao canal Trabalhar em Casa Ganhando! E aí, tudo bem com vocês? Uh, hoje eu estou fazendo esse vídeo uh, que eu quero te falar sobre como você pode ganhar dinheiro no YouTube eh, com canais de... Eh, fica comigo até o final, tá bom? Mas antes eu quero aí te pedir que se você ainda não é inscrito você possa se inscrever, compartilhar com seus amigos e lógico, como você já vai gostar desse vídeo então deixa seu like tá bom e é uma série que eu estou fazendo vai tá? te mostrar várias possibilidades principalmente a você que é um afiliado ou alguém que quer trabalhar com a ferramenta do youtube tá? com vários tipos de nicho que você pode trabalhar e é, oferecer ofertar produtos ou até mesmo serviços está através do seu conteúdo tá bom e lembrando que se você quer aprender, tá? é, muita gente quer aprender a ranquear vídeos no YouTube tá? é, Existem algumas técnicas e você tem que saber essas técnicas é, Porque são muitas e nem sempre é, são fáceis de aprender Por isso que eu queria te dar a dica aqui para você é, clicar no primeiro link aqui ó, na descrição Que é o curso ranqueamento de vídeos, o pulo do gato do Erivelto que te ensina a fazer canais de games, canais de novela, canal de filme, canal de todos os tipos, certo? É, fazer vídeos review, fazer vídeos de vários tipos e ranquear esses vídeos em, é, em boas posições para a, esses vídeos ranquear, tá bom? Então é o seguinte, é, eu quero aqui te falar a respeito, eu fiz uma pesquisa é, no, no, no YouTube nessa semana e eu vi, é, eu vi que existe uma demanda tá, que é muito interessante e que é pouco explorada Que são canais é, de crônica policial Isso, crônica policial São canais é, tipo é, Cidade Alerta, é, Brasil Urgente Ali são programas de crônicas policiais tá, Onde eles contam histórias, histórias policiais é, algumas com final feliz Ou muitas delas com final não tão feliz assim é, E isso dá muita audiência Muita audiência mesmo Senão esses caras não estariam há tanto tempo Fazendo esse tipo de programa, certo? Então a dica que eu queria te dar Você fazer é, um canal especializado em histórias policiais Exatamente tá? é, são, é um nicho muito bom Que eu fiz, uma, eu fiz aqui é, eu fiz uma pesquisa e simplesmente é um nicho que não existe. Se você procurar crônicas policiais no YouTube, você vai ver que realmente não existe. tá? É, são muito poucas, é, muito poucos vídeos é, referentes a este tipo de nicho. E de repente você que é um afiliado iniciante, que ter, quer aprender a trabalhar com o YouTube, é, pode estar explorando esse nicho aí que realmente não tem não tem demanda não, tá, é só procurar aí, crônicas policiais, clica lá e procura crônicas policiais, você vai ver que não tem vídeos relacionados a esse tipo de coisa e é muito fácil, é só você pegar uma história que já está na internet pega lá do globo, de algum lugar e adapta ao seu conteúdo, conta uma história interessante algo que prenda a atenção, certo, e é, coloca no YouTube, simples assim, tá é muito legal, tá? Essa é a dica que eu queria te dar aí, beleza? Então é o seguinte, ó, se você gostou desse vídeo, dá seu like aí, inscreva-se, compartilhe Se você tiver alguma sugestão que você quiser que eu faça, que eu faço, tá bom? E eu quero te agradecer a sua audiência, tá bom? Lembrando, se você quiser conhecer o curso mais revolucionário do YouTube Ranqueamento de Vídeos, o Pulo do Gato, de Ivelte, que tá na descrição O primeiro link aqui abaixo, curso muito legal, viu? Vale a pena realmente, tá? Valeu aí, um grande abraço e até mais.